A variedade de espécies e formas de vida que encontramos no planeta Terra é enorme. A parte mais conhecida dessa biodiversidade são os organismos visíveis a olho nu, espécies macroscópicas formadas por muitas células. No entanto, a vida microscópica também apresenta uma grande variedade, ainda pouco conhecida e que passa despercebida pela maioria das pessoas. É de impressionar a quantidade de formas de vida que se escondem debaixo do nosso nariz. As bactérias são organismos unicelulares e procariontes. Isso quer dizer que são formadas por apenas uma célula, que não apresenta núcleo ou organelas membranosas. As bactérias são os menores organismos conhecidos, encontradas em quase todos os ambientes da Terra e que apresentam a maior diversidade metabólica entre os seres vivos. Existem espécies capazes de fazer fotossíntese, como as cianobactérias. Outras espécies fazem fermentação. E outras ainda, capazes de realizar tanto a respiração aeróbia quanto a anaeróbia. Mas nem só de bactérias vive o mundo microscópico. Entre os organismos eucariontes, aqueles que possuem células contendo núcleo e organelas membranosas, os mais comuns são os protozoários e as algas. Os protozoários são um grupo muito diverso de organismos unicelulares heterótrofos. Eles podem ser de vida livre, como os que vocês estão vendo. Ou parasitas. Entre as espécies de vida livre, podemos encontrar os paramécios, que vivem em ambientes de água doce. Como eles se movimentam pela água através dos cílios de sua membrana plasmática, dizemos que fazem parte do grupo dos ciliados. Já entre as algas, encontramos espécies unicelulares e multicelulares. Elas são a base da cadeia alimentar e vivem nas águas de mares, lagos e rios. As algas também podem ser encontradas em habitats terrestres úmidos. As algas são organismos autótrofos fotossintetizantes. São capazes de utilizar a luz do sol para fabricar seu próprio alimento. Isso acontece por causa dos cloroplastos, organelas que possuem clorofila, um pigmento responsável pela captação da energia luminosa. O que vocês estão vendo agora são os cloroplastos circulando dentro das células de uma alga multicelular. O mundo microscópico também está cheio de fungos. Existem muitas espécies de fungos microscópicos e unicelulares, além dos cogumelos que conhecemos. O fungo que vocês estão vendo é multicelular. Suas células formam estruturas chamadas hifas, presentes nos alimentos embolorados. Nos lagos e até mesmo em poças de água, vivem outras espécies microscópicas. Os minúsculos rotíferos. Os rotíferos são um grupo de animais aquáticos filtradores. Eles possuem uma coroa de cílios usados para nadar e se alimentar. Além dos rotíferos, há um outro grupo de animais que possui representantes microscópicos, os nematódeos. Eles são vermes de corpo cilíndrico que vivem tanto em ambientes de água doce quanto de água salgada, na terra úmida ou como parasitas de plantas e outros animais. Como você pode ver, além de toda a variedade de vida que podemos enxergar a olho nu, existe uma grande diversidade de seres vivos microscópicos. Eles estão presentes nos cinco reinos. são tão fascinantes quanto seus parentes maiores.